E aí, tudo bem com você? Que bom que você está aqui no nosso canal, o nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe, para você aprender mais, pegar a manha das provas e não cair em pegadinhas de prova, que é o nosso quadro hoje mesmo, é dia de falar de pegadinhas de prova, pegadinhas de prova hoje vai ser em direito... Processual do trabalho? O que você acha? Vai... Vou misturar um pouquinho hoje. Processo-trabalho? O que você acha? Vai... Hoje, processo-trabalho... Quando a gente fala em horas extras, o tema hoje vai ser provas no processo-trabalho. Quando a gente fala em horas extras, a gente tem que lembrar o seguinte. As horas extras, elas decorrem de um fato ordinário ou de um fato extraordinário? O nome já diz, né? Horas extraordinárias, horas extras. Então, é claro que é de um fato extraordinário. O ordinário se presume. Nunca esqueça disso. Agora, o extraordinário precisa de prova. O ordinário se presume. O extraordinário, é como a gente está aqui, precisa de prova. Então, se o reclamante alega que trabalhou além da jornada legal, além da jornada constitucional, esse fato extraordinário é um fato constitutivo do seu direito. Ora, se é um fato constitutivo do seu direito, a regra é que ele prove o ônus da prova. Agora, cuidado. Nós temos duas situações que a gente vai incidir a chamada teoria dinâmica do ônus da prova. Como assim, Renzete? Eu vou colocar um quadro para você, aqui, um, uma folhinha para você aqui, na página, para a gente conversar. Olha aqui, vamos imaginar que a gente esteja diante de uma situação em que nós tenhamos uma empresa com mais de 20 trabalhadores. Então, se é a empresa... Tem mais de 20 trabalhadores. Nós temos uma situação. E uma outra situação muito interessante é que envolve os cartões de ponto uniforme, também chamados, gosto muito de falar assim, ó, britânicos. Então, cartão de ponto uniforme, cartão de ponto britânico. Tá, parece com B, né? Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Minha borrachinha A melhorar, letrinha linda né Vamos dizer o contrário, cartão de ponto Tá lá, então vamos lá Primeira situação aqui que a gente vai analisar é Empresa com mais de 20 trabalhadores O que, é que tem isso daqui? O que, é que tem é que nós temos uma súmula E aí que pode vir a pegadinha do TST Que fala o seguinte, vem comigo É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados O registro de trabalho de trabalho fo Na forma do artigo 7.4 para o segundo da CLT a não apresentação justificada dos cartões de controle de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser lida por prova em contrário. O que está dizendo aqui a primeiro? Que empresa com mais de 10 trabalhadores, o registro de jornada ele é obrigatório. Muito bem. E aí, como o pedido é de horas extras, o empregador tem que juntar o cartão de ponto. Se o empregador não juntar o cartão de, pronto, de ponto, presume-se relativa, presume-se relativa a veracidade, a jornada indicada pelo reclamante, pelo autor, na petição inicial, que pode ser lidida, derrubada, prova em contrário, mas presume-se verdadeira. Então, cadê a pegadinha? Primeiro passo aqui. Renzete, você colocou no meu quadro lá mais de 20 trabalhadores. E aqui fala mais de 10 trabalhadores. Cuidado com legislação desatualizada, o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, ele foi alterado, foi alterado em 2019 e ele fala exatamente o que eu acabei de colocar para você, olha lá, empresas com mais de 20 trabalhadores, olha a atualização aqui em 2019, o artigo 74, Parágrafo 2º fala em estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, vai ser obrigatória a anotação da hora de entrada e saída. Mais de 20, não é mais de 10. Essa súmula, é claro, ela é anterior. Ela precisa ser alterada ou, quem sabe, cancelada. Tá bom? Ela vai ser alterada ou até cancelada. Mas o teor está valendo, Renzete, que é o nosso objeto aqui. é O teor está valendo. Só quero que você fique muito esperto em relação a essa possível pegadinha. Agora, é claro, eu tenho muito medo, mas tem que dividir isso com você, do examinador, der bobeira, bobeira aqui. Se ele colocar C, e ele copiar e colar, porque a prova é objetiva, porque a prova é objetiva, 18 item 1, vai causar problema, um desconforto muito grande. Mas se só tiver essa para marcar, com a redação do item 1, aos meus alunos, eu já indico, marca, e depois a gente vê como é que fica. Não fica brigando na hora com a prova, você não tem tempo para isso. Marca, depois a gente vê como é que fica. Agora é claro, se tiver a opção com mais de 20 trabalhadores, esse é o gabarito que já está 100% atualizado. Tá bom? Então voltando aqui, na nossa dica ainda de provas. Olha o item 2, diz assim. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, convenção, coletiva acordo coletivo, pode ser elitida por prova em contrário. O que quer dizer isso aqui? Que essa presunção de veracidade da jornada de trabalho indicada, ela pode ser derrubada por qualquer meio de prova, inclusive se tiver um instrumento normativo prevendo essa jornada. A gente sempre tem que lembrar que todos os meios de prova são indicados, em direito admitidos, é claro, são indicados para a gente utilizar aqui no nosso processo de trabalho. Bom, você já falou, então, da empresa com mais de 20 trabalhadores, tem que juntar o cartão de ponto, se não juntar, gera uma presunção relativa de veracidade da jornada indicada pelo autor. E outro ponto que você escreveu aqui no meu caderno foi o cartão de ponto britânico, uniforme. O que é isso? É aquele cartão de ponto que ele não tem nenhuma diferença entre as jornadas, é impressionante, o empregado durante cinco anos, olha que loucura, ele sempre entrou na empresa 8 horas em ponto, e sempre saiu 17 horas em ponto, ele nunca se atrasou, ele nunca pegou uma greve, nunca teve uma dor de barriga, nunca um filho passou mal, nunca, nunca, nunca, é lindo, ele é britânico, 8 às 17, 8 às 17, 8 às 17, entende o TST, que isso é inválido como meio de prova, então não como se tivesse juntado nada, nem junte, então, se você juntar o cartão de ponto uniforme britânico, prevalece a jornada de trabalho indicada na petição inicial pelo trabalhador, pelo reclamante. Olha lá o item 3, vem comigo. Os cartões de pontos que demonstram horários de saída uniformes britânicos são válidos? Não, são inválidos. Inválidos com o meio de prova. Invertendo o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador. É empregador, passou para ele prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desencubir. Então, fica muito atento quanto a isso, cartão de ponto uniforme, cartão de ponto britânico. E, de novo, súmula 338 TST não foi cancelada, você precisa atualizar ela de acordo com o artigo 7.4, parágrafo 2º da CLT, alterado no ano de 2019 para mais de 20 trabalhadores e não mais de 10 trabalhadores. Ok? Esses institutos, outros institutos, uma mega revisão em Direito e Processo de Trabalho, rumo à segunda fase. Então tem aqui um 2 em 1 um para você. É o nosso livro, saiu agora quentinho do forno, com uma super promoção, Direito e Processo de Trabalho, pela editora Just Podio, comigo e com o professor, meu amigo Renato Saraiva. Entra direto no QR Code lá, que você vai ter um super descontão. Não esquece dela, na casadinha da compra, você tem um super desconto da nossa LT Completaça. Essa é o que você precisa sim. Está seguindo todo o edital, você não vai ter problemas na hora da prova. Um índice remissivo que resolve a tua vida. Você tem que ter praticidade e solução na palma da sua mão para fazer essa prova. E isso está aqui nessa CLT. Conta comigo. Gostou? Dá um like. Se inscreve no canal. Ah, não esquece nosso podcast, o podcast do Renzete, CLT em áudio. Muito legal. Nas principais plataformas digitais. Spotify, eu confere lá que você vai gostar muito de ouvir a CLT e fixar bastante aquela redação. Agora sim, bons estudos, avante. Nosso lema de sempre, trabalho não dá trabalho. Tchau!